Ó! Ó, matei mais! Oh, Nossa, Cabernitas! Nossa, ele dá é sobra na minha cara? Ó, oh, jogo! Foi meio estranho, hein, Cabernitas? Um pouquinho. Mas de boa. O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta. Então, lembra que a gente achava que energizavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Então, cuidado aí. Toda a cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. É claro que isso não vai funcionar. O que eu disse? Espera, então todo o shopping está iluminado? Vamos descobrir. Vamos lá, tem um shopping agora pra nós, cavernitas. Tô aí! Pronta pra ver isso? Espera, eu... Eu sei que você tá tentando fazer e... Eu tô muito feliz uhum. que você não tá morta Quero dizer... Eu tô feliz que estamos juntas de novo e... Não era verdade Que eu disse antes de ir embora. Não era verdade. Really? como você é dramática. <risos> Trouxe você <risos> que começou. <risos> ah, cara. Ah. Tá pronta? Pode querer. <risos> que paradinha é essa, Cabanitas? Tá de brincadeira. Quero... Oh, meu Deus, foi só lembrança que é a gente vai continuar na próxima. O é que eu faço pra subir lá? Beleza, como que a gente sobe lá? Já tem um tijolinho brilhando aqui? Tá cheio. Beleza, vamos começar por baixo. Liga a lanterna. Tava umas nas garrafas. Tia. Beleza. Tranquilo. Cavernita, só sobrou aquele local Vamos lá. Pera aí. Aqui, ó. Maintenance. Opa, arminha. Oh, ah, Arco. Ah, ah. oh. Espera, Cavernita. Arminha. <risos> Deixa eu pegar a Arminha aqui. O Caverninha lembra como que faz as paradas, ó. Tem que carregar. Como carregar? Você não sabe nem eu. Quatro baletas. Ó, oh. oh, chegou oh. voando. Oh. Ação e diversão, Cavernita. Se prepara. Ó, oh, vamos apagar a luz aqui? Só por motivos? Vamos. Ah, tudo bem? Ah, meu Deus. Tá congelando. Ô, oh, gatinho. O gato tá quebrando tentando a parada Você tá me inteira. matar? Olha, tá um suspense aqui, sinistrão. O caverninha está simplesmente. Ó. Oh. Apreensivo, viu? É, Eu não tô a mínima! dentro dos caminhões aqui, ó, sempre tem item. Hein? Ó, ó, mais munição. Cuidado, olha. Pra... Ó, tava uma paradinha lá no fundo, hein? Acho que é um aí pro barra 2, ó. O que, que eu disse? Ah, oh, meu Deus. Ó, cartinha, que parada é essa? Paninho. Será que dá pra fazer alguma parada? Não! Tá rolando os cavacos aqui em Cavernitas. Não de Deus, não! Caminhãozinho da Com. Que é Special Cola? esse pra lá já não tem mais nada. Tem um gerador ali. Só que pra esse lado aqui o Caverninha ainda não olhou. Vai lá e vê! Ó. Parquei brilhando aqui, hein? Ó. Barra de chocolate. Já tá no bolso da L. Porta aberta aqui, ó. Merda trancada. E aí, jogo? <risos> Beleza, aquela porta não abre. Ó, mais munição. Vamos ficar esperto, hein, cavernitas. <risos> Vou mais munição ali. Ó. Ui, você mal em não. É, estamos cheios das balas. 16 balitas que é lá naquele gerador mesmo. A cola benta. Ó, tem um gerador aqui que a gente não mexe, olha. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos ligar. Com o botão quero mesmo jogo? Ainda uh. tá pegando um? Nada. Sem combustível. Beleza, vamos pegar o caminhão ali. Olha é. Ó, ó. O caminhão da coca gigante aqui, não vai ter combustível? Ó, oh, o tanque aqui, o cabine já vai direto. Não. Esse aqui é o modelo 32B? Com certeza o tanque é do outro lado, cabine. Fique calma. Eu não entendi o que ele falou. Coloca em jogo? Não, não estou não estou gostar desta música de fundo. Ah, eu tava os cavalos comigo, né, Ó, oh, um desses caminhão vai ter que ter um, uma gasolina benta, hein? Nada, nada, nada. Vamos ter que continuar investigando, cabine. Não tem outro jeito. Ó, oh, a porta não abre realmente com o boss aqui, não contém item tijolinho do amor jumpamos pula paradinha aqui, aqui em cima cabelitas, é aqui, olha a porta gigante, peraí aqui não abre não gosto dessa música é a música do amor, ó será que aqui tem como mexer? não, beleza, pula pra lá caminhãozinho a gente já passou tem um chocolatinho ali ainda, não tem não? Oh. Ainda não tinhas vindo aqui? Sim, acho que eu tinha pego uma paradinha, não? Aham. Ó. Peraí pra cá. Não! Ainda não tinhas vindo aqui. Não saias, não saias. Continua. Não, a gente tá aqui, ó. É oh, tá o mesmo ver, lugar. Oh, música. Solta. Vai em frente. Não, pra já pra entraste, cá? agora vai em frente. Pra cá? Sim. Ah, oh, a sabe. coisa, acho que... Tem que gasolina para ligar o gerador bento. A porta estava aberta o tempo todo, Cabernet, você não me fala nada. Oh. Acho que ele já faz um pouquinho, já? Pegar a porta do gato? Dica L3. Operator. Oh, que isso? O que é oh. que isso quer dizer? Use a lata para pegar gasolina. Ok. Qual lata? Vamos ver. Vamos lá, gente. Já... Tem que guardar uma... Ah, nota. ok. Oh, a latinha a benta tava do lado. É. Beleza, pegamos... Ok A paradinha derrubou gasolina, agora certeza que a gente vai no caminhão Brasil. Ó Brasil Tava, quem tava quem tchau, tchau. um pouco. Beleza Agora os caminhões, cavernitas Fica esperto, ó Ó O tanque do outro lado Tá rolando um bezerro, hein Droga. Ó Ó, caralho Bezerro Não, não, não Liga esse lock aqui Ó. Ó, matei mais! Oh, Nossa, Cavernitas o Nossa, ele dá é sopa sério? na minha cara. Ó oh, o jogo! <risos> cavernitas! Nossa, os caras chegam voando! Falei, vaza! Vaza que eles estão perto. cavernita de bezerro o grande. Oh, louco. Pera aí. oh, louco! Oh. Oh, Peraí, tio. Ó, ó. Você viu um? Na bom dia ela cai. Então, bom dia cai. Caiu o outro, né? Não tem como picar não? Já morreu, isso aqui morreu. Ai, você foi outra morreu. aí, cavernitas. Tá, tá pera, pera, eu tava ali! Não viste ela? Não! Ih! Tá Ai, não, não, não é. Tá escondido o bizão! Ó! Oh. Olha o caneco! Ó, ó, ó! Ó, tem mais um! Ó, oh, oh, tá vivo ainda, Loki? Ó, oh, assim. tá, tira, tira! Não, ele já morreu, morreu! Tá nadando. nadar! Ó, ah, eu... oh, tá vindo, tá vindo! Oh, oh. Ei, tá carregando! Se não tá valendo! O jogo tava tá carregando, hein! Ai, oh, eu não Ó, corre, cabernita! Corre, hein! Vamos! Nossa, vai! Ah! P... Nossa, dá soco! Nossa, ela esconde? Ô, oh, oh, L Não, não, não, não, não, cumbinho, não! Oh! Ah, Peraí! Peraí, deixa eu sair de perto! Oh, meu Deus do céu! Ai, oh, tem, tem mais! Corre rápido, hein! Ó! Oh. Na bunda! Olha, tem outro! Ah. Acabei, acabei com as balas. Ô oh, meu, o faz 10 anos que não joga tem no controle. Balas. Tá escondida a nossa franja. Pera, ali. pera. Ó. Oh. Ah, foi no zóio, hein? Pera. isso. É isso. Ah, tem mais. Tô escutando? Tem mais. Tem mais. É. Escutou? É. é. é isso? Ô é. oh, meu Deus, zero é. bala. Parece que, que sim. Vamos baixar o bracinho aqui. Ah, meu Deus. Procura gasolina. O cavernete agora ele tem que achar a gasolina benta, tá, pelo amor. Aí, o que, que eu disse? O cavernete tá ligado. O caminhão desses modelos, desse porte. Peraí, tia. Ah, é o outro, é o outro, ó. Ah, bingo. Certo, como ah, é que faz Pega isso? a mangueirinha. Pega a mangueirinha. Pega a mangueira e... Isso. Tem que sugar. Vamos lá. Pode pegamos a gasolina, hein. Ok. Beleza. Isso deve servir. Peraí, é, eu não terminei de fachar o braço, caberninha. Você tem que enfaixar a demora, ó. Beleza, agora foi. Vidinha tá no talo de novo. Calmo. Mas Beleza, agora a gente coloca a gasolina ver, né? dentro, no gerador. Vamos ó. lá. Beleza. Vai. Tranquilo. Agora é só dar partida no lock. Ó. as o segundo em cavernitas! Ó, ó. Olha o Fusca. Ah. Oh, e aí, jogo? <risos> <risos> ah, dá. Agora a gente não pode nada. Não tocar em água eletrificada. Entendi. E aí? Desligamos o Fusca. Ah. A gente não pode tocar na água. Isso aqui vai para água. E aí, como que a gente faz para sair daqui agora? Não sei. Tem algum gerador bento aqui? É o cabo, né? Ó. Beleza, vamos subir, Carmen. Vamos investigar lá em cima agora. Agora a gente vai ter que atravessar todo o local, por causa da água Calma Calma Continua olhando pra frente Vai ficar tudo bem Você não vai cair na água E fritar que nem batatinha Beleza E agora? Sobe aqui? Ah. Que tem que um caminhão, hein? Sim. Pra cá é, pra cá. é só atravessar. Flipa no chão. Será? Beleza, é, já passamos, ó. Já passamos a água. Agora, com o gerador ligado, com as paradas ligadas. Sim. Agora as portas estarão abertas. Não, não sei se você viu ali, mas tem um botãozinho verde do amor okay. gigante. Você bica ele, ó. Hum. Vai ter lock aí, o caminhão tá sem bala, tá? Pera aí, jogo. Ah, meu céu. Ah, vamos ver do outro lado. Vamos lá, vizinha. O que, que tem aqui atrás? Beleza, tem uns rabanete aqui no chão. É o quê? Beleza, a gente vai pegar essa parada aqui. E? Pera aí, a gente vai ter que usar ela para subir a algum lugar, mas antes de mexer ali, será que tem como mexer aqui? Vamos olhar simplesmente essa sala um pouco melhor. Beleza, ó, a gente pega essa parada. Puxa pra trás. A gente vai ter que subir algum... Ó, tem outra porta ali. Beleza. Antes de mexer... Vamos abrir essa porta gigante aqui, Cavernitas. Tá muito grande. gorda. Ó, ó. Pensa mais. Chimarrão aqui, ó. Rolando no um chimarrãozinho. <risos> Flipa. E um paninho do amor. Tranquilo. TV de 19, hein? Ah, meu Deus. Já curti. Mas... Nada demais. Também havia aquela porta da alavanca, sabe? Que estava fechada. Será que. Peraí, a porta. Tem, tem mais porta pra cá, né? Aquela lá, ó. Aquela... A gente tem que chegar lá. L3. L3. É lá. Sim. Aquela é a saída. Sim, mas a gente tem que Já empurrar chego. a paradinha na água aqui, será? Como é que eu chego lá? Empurras isso, né? Vamos empurrar, cavernitas. Vamos ficar esperto. Ó, ó. Será que esse negócio flipa pra água? Não, ah, acho que seja pra ele. Peraí, peraí. Vamos ver algum local. Ó, oh, ó. Oh. Subir ali. Vê lá. Vê lá se dá a opção de subir. Peraí Ó, oh, a gente tem que subir por aqui, ó. Oh. Derá a opção de subir só, moço. Sim, mas aí, ó, oh, tem que subir aqui. Oh. Daí. Acho que eu tenho que subir aqui. Cai. Daí. Hum. Acho que eu tinha que empurrar a parada aqui, ó. Oh. não nope. Sim, mas aí é se eu colocar perto? Hum. Não! Nope. Ah não sei o que Não sei Ah, vamos, test... <risos> vamos testar esse negócio aqui O caminhão tá, tá curioso ah, ó, tá. Coloca o, o caminhão Nelson aqui Cadê hum. ó, ó, A gente tem que subir aqui, para atravessar para lá, não? Yeah. Se cair na água já era Sim Estudar Isso aqui tá no chão, tá deitado, não tem como Beleza, é só aquela ali Ah, beleza, já descobri Oh ah, meu Deus, tava fácil Tá bonito, você nem me fala Oh, beleza, beleza. A gente levanta. Coloca a paradinha embaixo. Ó. Ah. Oh. Ficou esperto, hein? Ó. Uhum. Oh. Pega o Loki de volta. Coloca ele ali debaixo da porta. Onde é que tava a porta? Aqui? Acho que é aqui. Ó. Oh. Ok. Agora sobe. Ah, oh, meu Deus. Aí foi. Uh, passamos, passamos. Finalmente. Engaixa. Tá um ratão, hein? Estamos por o cabreiro? Não. Yeah. Ela pisando aqui. Aí travou. Rápido! Ah, é só pular o negócio aqui, cabreiro. Ah, meu Deus. Você nem fala nada. Uh -huh. Tranquilo, agora a gente vai pra esquerda. Já era. Vou cair certinho. Não, não, peraí. Acho que ela fura a perninha, né? Tem que cair na combosa. Beleza. Tranquilo. Vamos okay. um, simplesmente Pode ir atrás. olhar. ei Ó, ó. Vai abrir a porta aí. Agora. Agora chegamos no local bento. É, oh, oh, oh, eu te Oh, meu Deus, escuto. tá rolando a rotos. Peraí, Antes de mais nada. Peraí, vamos tirar do... Somos. Peraí, mas tem o um, um tijolinho do amor? A garrafinha? ó ó, ó. será que ela mata por trás? Não, mas, tu, mas pera se... Tem como matar enforcados eu... lá Pera, pode passar por eles, senão antes já fica luxa Oh Não okay. Um a menos Só que tem oh, aqueles aquele lock ali então aqueles locks ali, eu não, já não sei Instalador tem que andar devagar, porque se anda rápido, ele se escuta. Ó, ó, ó, escutou! Ah, porra, <risos> tá rapaz, <risos> Oh, <risos> my God, mas mais poxa, você mais do que o jogo. Ô, <risos> oh, louco, tio. O cara chegou flipando na cara da Cavernitas. <risos> cavernitas, calma. <risos> <risos> do, do, do, do, do. <risos> ó, meu Deus do céu, apaga a luz, Abreão. por trás, sem fazer barulho, aí é mais fácil, porque um escuta barulho e outro não. <risos> Um enxerga, e outro não. Então esse lock aqui, ele é, ele, ele, enxerga, enxerga. ele enxerga. Ó, oh, vamos matar primeiramente Na tranquilidade. Ok, agora é, não, ó, mas... agora eu pego essa paradinha aqui, pego cinco balas do revólver agora, espera Ó, tem uma paradinha Os brilhar, outros não nos É, se eu devagar sem assim, fazer barulho, ó, é que aí ele que trupecou numa paradinha aquela hora. É, é você trupicar os locks e em lanchando. Você tá vendo? Eles têm garfo faca, oh, ó. Eles ali. Ó, ó, ó, ó. Esses daqui enxergam. É, que enxerga. Ele enxerga. Oh, Cuidado, eles estão beijando. O gás tá vivo aqui, ó. Peraí, peraí. Tá rolando uma balada gorda e grande aqui. Oh, Eu acho tipo, oh. que o gás tá vivo. O tá vivo. Ele viu, ele viu. Ele fez hu haha Quando ele faz isso, Aí <risos> faz o huh haha É perigoso. Ó, oh, ó. Oh. Eu disse! Nossa! Olha, agora a cor da estouragem. Ai ah, meu Deus do céu. Tá. Aí a outra janta! Peraí, peraí. Tira a arma do bolso. Tira, tira a arma do bolso. Peraí, sa sai de perto. Agora liga a luz. Ah, meu Deus, anuncia a balada. Eu já tem uma tesoura aqui. Oh, oh, ó. Oh. Essa aqui janta? Oh! Nossa Senhora! Ela tá com... Fica sem esperar que eu cheio tava... ah, mano. Calma! Ó, oh, oh, oh. oh. Ó, oh, ó, oh, vou pro outro lado. estratégia, Cabanitas. Segue, segue, segue, oh. segue, segue. Beleza. Vamos apagar a luz. Continua correndo. Não, é subi para uma, uma decena dessas e eu diria, oh, oh, oh, que oh. sim. Né? As quantas balas, sim. Apaga a luz. Será que o Zóquio tá aqui? Ó, <risos> oh, olha o tanto, tio, O tamanho da balada. Vamos lá passar o Cosmos. Peraí, peraí, peraí, peraí. Vou devagar, Cabanitas. ó. seguindo. O problema é esses cabeça de jumento ali, ó Estalador Turbo Plus Esse aqui é uma mordida Janta, já era Só, só que eu não sei, cavernita, se Eu não sei se essa faquinha dela já mata só com uma por trás Ó, ó, ó, tem muitos locks aqui Sim, então vai Calma, vamos com calma, vamos com que... calma, cabernita. tem que ter calma Se ó, um... ó oh, oh. Pera, pera. Ele vai vir aqui perto e a gente brinca por trás. Pera. Ó. É agora, é na volta, okay. é na volta. Ó. Achou! Ok! aí ah, ele, ele finge! O jogo finge! Nossa, furei o pai, pai, furei, furei. furei. furei, furei. o burro. Não, não dá, dava não dá, não dá tempo! Tem minha é, é hora! Ó, ó, o Zlock vai procurar. Ó, ó, ó, agora a gente sai fora. De boa, de boa. Ó, oh, ó, oh, tudo na tranquilidade, ó. Oh. Tudo na tranquilidade. Acho que nada aconteceu. Tem que ir de boa, Cavernitas. Agora vai zerar aquela porta. Agora eu vou na porta, porque. Ó, oh, olha o tempo que ela demora, ó. Oh, oh. Até ela abrir a porta, os caras já. Ó, oh, meu, esse barulho também. Pode, pode, pode. Oh, pode, pode, pode Ô, oh, meu, o negócio é hard mesmo, hein, Cavernitas. Pelo amor de oh, tal Tranquilão Peraí, peraí, ele tá rolando mais oh, aqui? Você vai tomar no caneco. Joga um tijolo pro raio que eu parto Vai, manda logo, manda logo, oh, manda logo, vai Ó oh. Beleza O outro vai ver, será? Abre ele! Ó, oh, meu, barulho, hein? fez barulho fez pão. Abre ele! Ela não abre! Ô, cabernitas, calma! Tá logo! Ah, ah essa porta Não tem como fechar a porta, isso que eu... Cal... Calma e vai! Os Zlock sobe aqui. Rápido! Mas o que mais? Claro, some, some! <risos> pra some. onde? Não sei, some! Por eu tô some, aqui, Eles pegam um gravador. Ok. Olha aqui! Uhum. Olha! Oh, meu Deus do céu! Ah, que... Troca. Oh, Calma! Olha, okay, olha ali, Você só a oh, é, então, é peraí, é por aqui, é por aqui. Vai, oh. agora uhum. salta pro helicóptero. Quer dizer, está você... inclinado. A probabilidade daquilo que isso Eu não oh, falei? Oh. É Calma, segura! O helicóptero está de boa. Vá, agora procura o... o Achei por, por... Isso. boa. Ui, está ali um gajo atrás dela. Vamos oh, Beleza, não solto isso por nada. É.